E aqui, A mancha, cara. Opa, tem um. É. Olha é, né? que engana a gente aqui, ó. Maracaxeta. Engana a gente pra caramba. Muita maracaxeta, mano. Esse fiado aqui nesse tanho branco aqui, ó. Vem é, é assim, é assim, Vem é, tá assim, ó. É. Desce aqui, puxar uma fora. um cordão aqui ele ficar com calma.